Olá amigos e clientes, Patrick Lopes aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, a mais um belo imóvel Olha que terraço especial Imagina você, sua família, seus netos, filhos correndo aqui nesse terraço Eu já vou mostrar muito mais dele e também ali do imóvel Aqui eu quero chamar a atenção para esse detalhe ó. Um, dois, três dormitórios Tudo de frente para o terraço e tudo banhados pelo sol da manhã esse imóvel fica de frente para uma bela praça e de frente para o mar, posição solar leste. Então você vai ter um bom e belo sol da manhã nos quartos iluminando para você começar muito bem o seu dia. Adentrando aqui no imóvel, já lembrando que eu tenho um vídeo desse imóvel completo de forma em clipe, sem estar falando e apresentando. Se você prefere ver um vídeo assim é bem mais curto, 3 minutos... Fica à vontade, vou deixar no card ou no final do vídeo ou você dá uma procurada aí no canal que, que vai achar também. Tem esse e muitos outros imóveis, casas em condomínio. Eu faço esses vídeos com intuito de venda, mas também para você tirar ideia, se inspirar, mobiliar seu imóvel, enfim. Dá para você tirar muito proveito desses vídeos. E já, se é proveitoso para você, se de alguma forma... Te agradar, te servir, já deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram também, que lá normalmente os vídeos vêm um pouco primeiro, as prévias vêm primeiro. Aqui nesse tour completo, primeiramente eu quero te passar as especificações de venda para você que procura o um imóvel aí para compra. Estamos em um três dormitórios com suíte, box para carro no térreo um belo box. Esse terraço de frente que a gente viu ali, são 126 metros de área útil. É três dormitórios com suíte, banho social e lavabo. Tudo que você está vendo no imóvel fica, ele é vendido de porteira fechada. Então praticamente está 100% pronto para uso. Valor do imóvel, R$ 790 mil. Reais. Então se você procura um imóvel aqui no litoral, imóvel assim nesse perfil com terraço, tem muito pouca coisa, tem muito pouca coisa então vale a pena você agendar uma visita e vir conhecer esse imóvel condições de pagamento, daí você tem que passar a sua proposta, a gente estuda uh, agora voltando aqui ao imóvel chegamos aqui, já estamos nessa bela cozinha, quando você estava vendo o vídeo, eu estava falando uma pedra bonita olha, molhada também, uma bancada bem bacana o imóvel completinho, bastante armários, com a cozinha toda completa, lava-louças, forno embutido, cooktop, enfim, praticamente 100% pronto para uso, acredito que está 100% mesmo, uh, não testei as coisas ali, mas é um imóvel que deve estar 100% funcional, então coifa, micro-ondas... Olha só, aqui a geladeira, a lavanderia ali também já com Junker instalado. Móveis e eletros de excelente qualidade, a gente viu Electrolux, Brastemp. Aqui um Junker instalado da marca Rinai também, que é uma marca de referência nesse tipo de, de Junker. Uma bola lavanderia, uma janela bem ampla ali. Aqui a gente está no, terra... no terceiro andar, ali, em cima das garagens. Então você vê um terraço ali. Não... Você não tem acesso direto, mas a ventilação dos banheiros também são todas para ali. Ele é o posto de luz. Então é uma ventilação bem bacana. Como a gente começou no terraço, aqui eu, tudo bem? Muito obrigado aí para você que está nos acompanhando. Olha só. Aqui é a porta de entrada, a porta de acesso do seu imóvel. Eu digo seu porque pode ser seu, né? Se você não tem condições hoje, quem sabe amanhã. Mas se você tem condições, está procurando meu um imóvel aí no litoral, entre em contato. A gente tem esse, tem outros imóveis, os padrões maiores, um pouco menores, enfim. Aqui a gente chegou no lavabo, ventilação direta ali, como eu lhe falei, para o posto de luz lavabo bem bonito aqui a gente tem o primeiro dormitório é um imóvel assim o que, que eu vou dizer pessoal na minha concepção um imóvel pronto para uso excelente para o veraneio ele não tem uma mobile decoração luxuosa mas tem tudo que você precisa né, para usar então se você não procura um imóvel com muita frescura que é um preço justo é um imóvel que vai te atender perfeitamente sem falar que ele tem aquele terraço que o diferencia de 99% dos demais imóveis aqui da cidade. Então, isso faz toda a diferença. Aqui a gente chegou na suíte. Tem essa parede aí nesse tom verde bem bonito. Olha ali, combinando com o móvel. Aqui na suíte a gente já tem um, uma mobília mais, mais interessante, né? mais completa. Esse painel da TV ali com bastante espaço para guardar coisas aqui um roupeiro já com portas de vidro bem grande vamos ver só aqui o banheiro da suíte ventilação direta para a rua também então se você está assistindo até agora se inscreve no canal aí é muito interessante para nós ter você aqui como espectador e deixe seu like também se você já não segue também é né, de suma importância para a gente continuar apresentando esses imóveis aí para você e comenta se você está gostando comenta se você deixa seu feedback aí tanto positivo como sua crítica né, negativa ali para que a gente possa melhorar e fazer um, vídeos melhores para vocês olha só que a gente vai já quase finalizando o vídeo então fica até o final que eu quero te mostrar mais um pouco desse terraço. Olha que maravilha. Como eu falei no começo, imagina você. Ali na frente já tem uma praça. Tem que é tudo de bom. Uma praça muito segura, muito bem cuidada, nova. E aqui eu quero te mostrar um... Olha o tamanho desse terraço. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... 12 passos, mais ou menos cada passo um metro um terraço de 12 metros de frente olha que área excepcional você tem para usar de forma que você desejar, né? pode fazer um pergolado ali se quiser, pode botar uma grama sintética, enfim monte ele na configuração que sua família merece e precisa, Tá certo? a gente vai ficando por aqui muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora, assistiu um pouquinho também, tá certo? E a gente vai ficando por aqui, então se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, fiquem com Deus!